Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Viver Saudável Agora. Aqui compartilharemos informações para ajudar as pessoas a terem uma alimentação saudável, a emagrecer com saúde, como ter práticas essenciais de exercícios físicos e como ter uma melhor qualidade de sono. E neste vídeo eu quero mostrar para vocês um meio muito saudável e gostoso de fazer dieta. Falaremos sobre alguns dos melhores sucos para se tomar e seus benefícios para o corpo. Se você quer aprender um pouco mais sobre os sucos e saber quais vão lhe ajudar a ter um corpo melhor e mais saudável, fica comigo até o final que eu tenho certeza que vai te ajudar. Embora muitas pessoas virem o rosto quando se fala em sucos e se neguem a tomar, já é comprovado o poder dos sucos no nosso organismo e o quanto pode ser benéfico para a nossa saúde. Mas antes de sair tomando qualquer suco, é importante saber quais são os melhores sucos para o corpo e quais efeitos eles têm sobre o organismo. Antes de tudo, é importante lembrar que os melhores sucos são feitos com a farta e sem o acréscimo de açúcar. Pode ser o açúcar que a fruta já possui, ou ainda a adição de mel ou adoçante, nada de açúcares refinados. Claro que todo suco tem seus benefícios, por isso veja alguns e avalie se vale realmente trocar o seu refrigerante gelado pelos sucos. Vejemos alguns benefícios dos sucos. Eles diminuem a pressão arterial, ajudam a melhorar o desempenho físico e cardiovascular, além de oferecer um sono de maior qualidade. Fazendo assim com que você tenha mais energia durante o dia e menos estresse. Ainda falando dos benefícios dos sucos, você pode ver como os seus rins, estômago e intestino irão funcionar bem melhor. Os sucos ainda ajudam a controlar a temperatura do corpo e também ajudam a levar as fibras para o lugar certo. O intestino. Se você tem problema de prisão de ventre, sucos naturais ricos em fibra é uma maneira deliciosa e podem ajudar a aliviar esse problema. Entretanto, os benefícios também expulsam as toxinas do corpo e por tudo isso deixam a pele mais bonita e com vida. Lembrando que tudo isso só faz melhorar seu sistema imunológico. Agora vejamos alguns dos melhores sucos e seus benefícios para a saúde do corpo. Primeiro suco. Laranja. Ele é rico em vitamina C, faz com que o corpo tenha um grande aumento de substâncias boas e ainda ajuda a proteger de doenças do coração. Segundo suco: limão. Também é rico em vitamina C, ajuda bastante na hora de desintoxicar o corpo. Sua principal função é de limpar o estômago. Terceiro suco: maçã. Muito conhecido das mulheres, o suco de maçã tem função rejuvenescedora e. Limpeza e ajuda ainda a cuidar do coração. Quarto suco. Abacaxi. É ótimo para a digestão. O suco de abacaxi é rico em enxofre, magnésio, ferro, fósforo, potássio e outros. Cheio de vitaminas, como A, C e complexo B. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para melhorar o conteúdo do canal. Logo abaixo nos comentários e na descrição deixarei um link, que lhe dará acesso a um vídeo exclusivo onde é abordado os 5 passos essenciais para qualquer pessoa que queira emagrecer com saúde e de forma definitiva, sem efeito sanfona. E também para pessoas que queiram ter uma vida saudável e equilibrada. Se você busca benefícios para seu corpo que vão além de perder alguns quilos, não perca essa oportunidade. Obrigado por assistir e tenham todos um ótimo dia. Até a próxima!